Olá minhas guerreiras e guerreiros de plantão, sou o professor Emílio Júnior. Treino de hoje nós iremos trabalhar ó, pernas, mas antes, se você não é inscrito, conhecer o canal hoje, não custa nada, inscreva-se, ajude esse projeto aqui a crescer cada vez mais e trazer vídeo todo dia, toda hora para você. Ó, Nós iremos utilizar um TRX caseiro. TRX caseira é o seguinte: vamos lá, deixa eu tirar aqui para mostrar a vocês, nada mais é do que uma corda. Você pode ter duas cordas, dois pedaços de corda, amarrar em duas pontas diferentes fazendo e fazer um TRX-EMID. O que é isso aqui no meio que sobrou? É que eu não quis cortar a corda. Então eu dei esse, esse pequeno laço aqui para não perder a corda. Aí aqui eu amarrei, foram dois pedacinhos de cano, de PVC, pode vir aqui. E aí eu fiz as minhas Empunhaduras com o caminho de PVC. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar perna. Botou o seu T.R.C. caseiro para demonstrar para você que reciclar vale a pena. Você vai pegar ambas as mãos dessa forma, onde você vai projetar o seu corpo desta maneira que eu estou, deixando com que a corda faça o trabalho de me segurar. E você vai flexionar os seus joelhos lentamente com os braços esticados. Descer o máximo que você conseguiu, volta à posição inicial. Descer o máximo que você conseguiu, volta à posição inicial. Aqui você não tem preocupação, é só manter os braços estendidos, tá ok? Deixou? Só dobra as pernas, só flexiona as pernas. Só esse movimento. Esse é o movimento. Não quero que você puxe. Eu quero que você só faça esse movimento. Vou fazer cinco repetições para nós trabalharmos o máximo. Tá ok? Três, dois, um. Comigo. Vem. Um. Dois. Três. 4 5 Finalizamos O treinamento com TRX alternativo usando duas cordas, aí você está em casa, tem aquela pilastra, você tem aquela árvore que dá para você amarrar a corda e segurar e fazer o um movimento lente. Nunca coloque em um galho fino ou uma grade de janela que não esteja bem afixada à parede, para evitar acidentes, tá bom? E corda tem que ser uma corda nova, não adianta pegar corda velha que estava jogada dentro de casa há mais de anos e querer fazer esse exercício que pode trazer algum problema para você. Sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado pelo seu carinho, até o nosso próximo encontro!